Eu tenho medo de daqui uns dias eu não poder fazer mais unhas. Um ah, é? <risos> ó, você sabe que, sabe que vocês... Ó, é um recadinho para vocês, no caso, para você especificamente, né, que está aí, você manicure, pedicure. Uh -huh. é, vocês ó, que trabalham como a Giza trabalha, né, aqui em Sorocaba, como a Juliana trabalha, que são manicures, são pedicures, eu já falei com vocês, eu não sei se com a Gisa eu já comentei, mas com a Juliana eu já comentei. Que a oportunidade de vocês é astronômica para é, vocês verdade. virarem, né? não digo deixar de ser manicure ou pedicure, mas a própria Gisele já falou agora que ela está com receio de logo, logo <risos> não ter tempo de fazer manicure. Porque o cliente sente a diferença, é uma diferença no dia, sim, é na hora, sabe? Na hora. É na hora. E, e a facilidade, porque você já vive com o pé na sua frente, você fazendo a Exato. unha, né? Exato. Então para você ali, esse ambiente não é um ambiente diferente para vocês, né? Então vocês que são manicures, vocês que são pedicures, trabalham também na área de estética, é um é um nicho de atendimento, né, de clientes Fantástico, fantástico.